Água é uma gota de chuva é uma gota de nuvem é uma gota de água para viver. Água é uma gota de chuva é uma gota de nuvem é uma gota de água para viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã É pra cuidar Purificar Água É uma gota de Chuva É uma gota de nuvem nuvem É uma gota de Água Pra viver Água É uma gota de Chuva É uma gota de nuvem nuvem É uma gota de Água Pra viver Era é uma vez uma gotinha de água redondinha e bonitinha. Um dia ela estava doendo banho de sol. E a coitadinha que já era pequenininha foi encolhendo, encolhendo, até que puff, sumiu. água é uma gota de chuva. É uma gota. E agora, com vocês, o coral Palavra Cantada. Natureza é vida, vida que há em nós, que há em nossos pais e nossos avós. Natureza é mais que plantas e animais, é pura vibração que se refaz. Água. Abra cantada! Nossa tribo está em festa Já se ouvem as canções o valor dessa floresta No tambor as pulsações A bebida tá gelada A comida tá na mesa As crianças à vontade Tudo traz uma certeza De lápis e cor. Tudo lindo, indo e vindo. O amor, sorrisa e a flor. Até as estrelas estão mais estreladas. O céu está mais azul. A pele pelada fica mais bronzeada. É picolé de norte a sul. É oh. hey. gente. Comigo vamos brincar, gente. Viver fora d'água fria Como pode o peixe Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Viver sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia fazem Como pode um peixe vivo viver yeah, yeah, fora yeah, yeah, d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Palavra cantada! Olha lá uma bolinha de sal E vem outra bolinha de saco uma, duas, três são bolinhas Eu adoro ver bolinhas de sabão Olha lá uma bolinha de sabão E vem outra bolinha de sabão Uma, duas, três são bolinhas Eu adoro ver bolinhas de sabão Bom. Olha lá uma bolinha de sá E vem outra bolinha de sá Uma, duas, três são bolinhas Eu adoro ver bolinhas de sá Bom. Olha lá uma bolinha de saco. E vem outra bolinha de saco uma duas três são bolinhas eu adoro ver bolinhas de sabão uh, uh, uh. palavra cantada uma lava outra lava uma mão lava outra lava uma mão lava outra lava uma, mão lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma Mão lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma A doença vai embora junto com a sujeira Velhas bactérias mando embora embaixo da torneira Água uma vez Água outra, água uma mão Água outra, água uma mão Lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma, lava outra, lava uma. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira Lava uma mão Lava outra, lava Trying